O né? Ele que vai botar as pedras eu todas. Irmão, Se quebrar uma pedra, eu quero ver, hein? Meu irmão aí, o magrinho, chama o desgraçado uma você lá matar. É? é? Eita, pai. Isso é top demais. A casa de tapete, lá, que já caiu com colocou tudo lá. Também tem banheiro, pô, de massagem, de lugar. Ih, olha. Agora, uma coisa que eu tava lembrando, né? Você sabe que é a Glass Rock X, essa placa daqui?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 E aí eu tava conversando com os meninos, do tipo assim... Eles aí ah, Helena, você fica falando dessa placa, mas a gente trabalha com só uma tempão, que o buxixo tá comigo desde de sempre. Ele foi a primeira equipe que eu treinei. Então... A gente tava conversando, ele ah, mas essa placa é antiga, a gente trabalha há uma tempão. Aí eu falei, ah, buxixo Mas a questão é que... Hoje, só hoje, a gente tem tá lá fabricada no Brasil, né? Então tem uns dois anos, acho que tem quase dois anos, que o pessoal da placa efetivamente começou a rodar produção aqui no Brasil. Na planta lá da Bahia, em Feira de Santana. E antes disso, até eles importavam, mas eles nem importavam tanto, porque na época o dólar já estava alto. Mas quando o dólar era dois, três reais, lembra aquele bom tempo? bons tempos? Aí eu importava e a gente trazia ela. E aí eu morri de rir, porque quem treinou o buxixo, foi um americano. Teve uma vez que eu trouxe um americano, né? O cara é especialista em fachada, gente. O cara chegou com um macacão branco. E ele tinha bigodinho, ele parecia o Mario Bros Só que ele era careca, se assim, o bigode dele era branco Mas ele parecia o Mario Bros, macacãozinho Uma blusinha assim, um macacãozinho branco E se deu treinamento Para os meninos de fachada O cara, tipo assim, pica das galáxias de fachada E aí treina os meninos Tanto que as meninas fazem a fachada com base coat Textura, o Jaba 4 E até uma coisa que eu recomendo para vocês Você trabalha com steel frame, né E faz fachada Cara, vende o seu serviço com a pintura que o que, que acontece? Você entrega no base coat, depois chega um cara que não tá acostumado a trabalhar, né, com com com, com glass rock, com base coat, vai querer passar massa acrílica, vai querer lixar o base coat, vai dar merda. Entendeu? Não é legal. Então, se você puder nas suas obras, tenta fazer isso. Vende a fachada com a textura. E aí você fala, cara, se você contratar a textura comigo, né? A pintura, que seja, eu consigo dar garantia. Isso é um diferença muito grande. Porque quando a pessoa não contrata a pintura com você, eu não dou, eu não dou garantia. Porque eu, eu já vi pessoal da pintura. A pintura não, o pintor não está acostumado a trabalhar com isso aqui. Não está acostumado a trabalhar com um base coat e aí ele quer passar massa acrílica, ele quer lixar, e não precisa. Base coat bem executado, você pode aplicar textura direto, que é inclusive o que a gente vai fazer aqui nessa obra, e aí você pode ter certeza que tem uma qualidade, assim, superior. Eu tenho obras, né? Por exemplo, a minha primeira obra, né? Foi final de 2014, início de 2015. Tá lá, até hoje, não teve uma repintura, gente. Não tem uma trinca, não tem nada. É, tipo assim, é perfeita. É um negócio que você fica, assim, ó, surpreso. Porque a gente estuda... E a gente vê aquele negócio na prática acontecendo, né? Então não é um negócio que eu fiz agora, né? A gente tá em 2021. Tem bastante tempo. <risos> Tem bastante tempo. Então isso traz muita diferença. Acho que até se você... É uma dica pra você. Né? Se você é construtor, se você trabalha com obra, agregue serviços que podem trazer benefício pro seu cliente e pra você. Em que você consegue dar garantia, né? É o caso. Se você não viu, né? Vai lá dar uma olhada no vídeo do chalé que eu mostrei pra vocês. Luciana... Pintora, né? Hoje em dia ela faz o que? Ela chega na obra, ela pede a estrutura montada porque ela diz que ela não gosta de montar a estrutura, né? Uma mulher incrível, gente. E ela pega, faz todo o chapeamento faz o tratamento de junto e entrega pintado sem massa corrida. Perfeito, sabe o que é perfeito? Aquela mulher é incrível. Ela pintando é incrível. Se você não foi lá ver o vídeo ainda, vai dar uma olhada. E a Lu, ela aprendeu isso no nosso treinamento, ela participou da imersão, ela participou do treinamento de drywall. A Lu, ela é profissional de mão cheia, estuda pra caramba, aquela mulher estuda, participou de todos os treinamentos, né? Se você não sabe, a gente tem treinamento de montagem, né? De acabamento, e que a gente ensina várias técnicas incríveis. Se você for lá prestar atenção, entender as coisas, você vai sair um, um cara, uma mulher, uma mulher incrível, diferenciada, né? A gente faz até dentro da fábrica da Gip Steel. Aí eu lembro que ela foi... Aí depois ela gostou e foi e mandou o marido dela. Eu morri de Ela mandou o marido dela. O marido dela fez também. Hoje em dia o marido dela é ajudante dela. <risos> ela é profissional e o marido é ajudante. Vai vendo. E aí ela faz. O base coat dela também. Perfeito. Perfeito. Mas é aquela história. Ela gosta de pegar a estrutura. Ela faz o chapeamento. Que ela faz a garantia também. As placas bem aparafusadas. Bota elas alinhadas. né, Bota as juntas perfeitinhas... Bo toda fresa direitinha, sem a placa da bicada, né? Então ela tem no... sabe que a superfície dela que ela tá recebendo tá perfeita pra tá recebendo as placas, isso faz bastante diferença né? Então, dica que eu dou pra você, se você puder, agregue cada vez mais serviços que ajudem você a dar uma garantia e deixar o cliente satisfeito, eu acho que essa dica assim é fundamental e os meninos estão lá prendendo a placa escondendo a viga metálica <risos> Eu tô só de olho aqui Ó, agora vocês que perguntam de ferramenta Porque tem uma ferramenta do buchicho aqui que é assim, legal Isso aqui é investimento, que essa porra aqui é cara, cara O que acontece? É uma parafusadeira angular Como é que ela funciona? Ela tem torque na ponta E aí ela vai, parafusa? É bom pra cantinho Vamos supor assim, ó Aqui, ó, aqui tem um lugar Aqui Eu não consigo enfiar a parafusadeira E eu tenho que pegar aqui no aço. Sabe o que eu faço? Ó Eu vou com essa angular então se você quer montar steel frame, se você tem uma angular assim, é boa. E não pode ser qualquer potência não aqui, ó. Essa aqui é, tá vendo? De 14? Então ela é de 14, isso é importante. Eu gosto daquelas profusas tipo de 20, mas essa aqui é angular não deve ter potência de 20, eu não sei. Mas vale a pena você ter um negócio desse angular, porque facilita muito na montagem. Agora, se não tivesse, o que, que ia acontecer? Você tem que trabalhar com chapinha de aço. Nela na imersão eu falo bastante isso da chapinha de aço. Quando você não quiser conectar, você bota a chapinha de aço pra ajudar na parte da conexão. Oh. Cadê? Mostra aí. Essa oh. amortecedorzinha aqui, oh. ele, ele amortece quando você encosta no aço. Entendi. Aí facilita a montagem, né? Isso, ela parafusa mais. Rápido. Entendi. Então, viu? Tem esse negócio. Só que o que que acontece? Se você tá começando, gente, a bateria ajuda muito mais, porque o fio enrola, tá? Então, se você é um cara mais profissional, você vai ver com o tempo isso aí faz diferença. Eu não sou profissional de montagem, eu amo a bateria. <risos> Mas pra quem tem mais experiência tipo o já fala lá no amortecedor, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. E aí eles, você vê, a equipe toda usa, né, o A... com fio. Mas eu prefiro bateria, acho mais prático. Mas tem o um amortecedor lá e eles vão na produção. Pode ter certeza que essa máquina é uma 10 vezes mais que eu na vida. E aqui é o um andamezinho deles que eles fizeram, só. <risos> para aqui a gente vai fazer o Base Coat. E bochi, a gente vai começar o base coat quando? A gente tá aprendendo manhã, amanhã, no caso. Amanhã? Conseguiu o parafuso. Ah, então tá. Mas parece que ele conseguir o parafuso. Tá. Bom, vamos pegar o parafuso. É o parafuso comprido que eu falei pra vocês. o acho comprido pra fixar, as placas é é certinho, que agora não tá tão fixada não. Na porra! Já pensou começar esse base coat? Base coat acabar aqui e eu não vou estar tá aqui. Não vou estar tá aqui. Eu acho que por hoje é só. É só querer ir embora, entendeu? Aí parou a chuva. Na <risos> hora que eu tava no, tel no telhado, não tinha parado a chuva, né? Mas acho que é por hoje é só, pessoal. Fizemos nossa visita. Acredito que quando eu voltar aqui, essa fachada já vai estar tá toda com base coat. Vai? Tá todo com base coat. Já estão até respondendo. Vai estar tá todo com base coat, já toda pronto. Se bobear, já vai ter drywall também. Vamos ver, porque agora eu não sei que, quando é que eu volto, não. Se bobear, eu saio daqui mais 10 dias. O bobeiro já vai ter completamente é diferente. Então grava essa imagem. Pá. Check. Vou até fazer uma foto. Check. Fez outra foto. Ha, outra foto. Tá. E aí, é isso aí. Espero você no próximo vídeo. Vamos continuar aqui o nosso tour. A gente acompanhando essa casa incrível do Vinícius. Do Minha Casa Financiada. Empresa incrível também desse cara. Por sinal, essa casa é toda financiada pela Caixa Econômica, viu? Se você acha que não dá para financiar, você está dando bobeira. Ele é prova viva. Ele tem uma empresa disso. Ele falou: quer saber eu fazer sobra? Eu podia estar pagando ela, mas eu vou fazer financiada é só para falar para os outros que dá para fazer, entendeu? É só prova viva disso. Ele é desses, adoro. <risos> ele é desses. Mas aí é isso. Então a gente se vê. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.